Saudações, você está assistindo ao ADEC TV? Esse é o programa Conexão Teológica, eu sou o Joás, somos aqui do Templo Central, da ADEC, hoje estamos com o Edivaldo mais uma vez, nós estamos numa série aí de três estudos, né, três comentários sobre votos, ofertas, né, esses já foram, e hoje nós vamos falar sobre dízimos. O Edivaldo está conosco para a gente comentar, né, hoje, hoje o assunto é um pouco mais complexo, né? É, a partir do momento, é, muito obrigado né, pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez. E é interessante, partindo do, do pensamento que dízimo é a décima parte, nada melhor do que você pensar em um bolo partido em dez fatias. O que você vai devolver ao Senhor, daquilo que Ele já te deu e como em relação ao voto e às ofertas, Deus está requerendo de nós só o que Ele já nos deu, então Ele quer... De dez fatias, ele quer uma fatia Sim. Não para ele, porque ele não precisa Mas como forma de honra e gratidão ao Senhor E para a manutenção né, da, da obra dele E a obra do Senhor, ela vai muito mais do que uma denominação né? Ela abrange muito mais do que isso E quando você percebe isso, que você tira a décima parte Daquele saldo líquido, não é o saldo bruto né? por, por exemplo, se você é um empresário Você tem uma empresa você não vai tirar 10% do faturamento bruto. Deus vai requerer os 10% do seu valor líquido, daquilo que você ganhou quanto empresário ou quanto funcionário de uma empresa. E tem pessoas que confundem isso, né? Eu tenho que tirar a décima parte do bruto ou do líquido? Lógico que é do líquido, né? A gente precisa compreender gente, isso quando a gente fala de dízimo. Se a gente pensar biblicamente, né, isso é um tanto óbvio, né? Você, você olha é, o judeu que dava o dízimo lá no começo né, da, da eleição deles, né, no começo do pacto né, com Abraão, aquele judeu lá que é, dava um décimo das ovelhas. Né? Ele dava uma ovelha quando, quando ele tinha a décima, quando ele tinha as dez. Né? Então, se ele tem oito ovelhas, como é que ele vai desmembrar o trem? Então, quando ele tem, a, ele tem as dez ovelhas, ele tira uma e oferta ao Senhor. Esse é o dízimo. Né? Então, é lógico que é o líquido. Eu vou dar é, um quando eu tiver dez. Né? Então, é, não, eu não vou é, dar do bruto, eu vou dar do líquido. Né? É só uma questão de, de lógica. Né? O texto que a gente vai usar de base, né? é, não podia ser outro, né Malaquias 3, vou ler a partir do 10, Seria bom ler o contexto, mas eu vou ler a partir do 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Aí a gente vai voltar ao tema que a gente sempre tem relacionado, tanto votos como ofertas e a questão do dízimo. É uma questão de relacionamento. E olhando para o contexto cultural que está relacionado a Malaquias, é uma questão de honra e gratidão. Por quê? O que estava acontecendo na época de Malaquias? O que levou o profeta a ser boca de Deus e a profetizar isso? O livro de Malaquias é um livro de honra. Por quê? O que estava acontecendo é que as tribos, os povos, estavam desonrando ao Senhor, a partir do momento em que estava abandonando a casa do Senhor. Cada um se preocupava consigo mesmo, e esquecia, da... quando se lembrava, levava a coisa de qualquer maneira para a casa do Senhor. Porque se é a décima parte, como você bem colocou, é a décima parte. Porque se... Se não for a décima parte, pode ser qualquer outra coisa, menos dízimo. Por quê? Hum. Porque o dízimo tem que ser a décima parte. Ah, não, eu ganho mil reais, aí eu vou dar 80 reais. Você não está devolvendo o dízimo, você pode estar tá fazendo outra coisa, mas dízimo não é, porque dízimo é a décima parte do valor líquido, como nós colocamos aqui. É, o, o, o termo significa isso, né? mas ser, né? no, no hebraico aí de Malaquias 3.10, é a décima parte. Né, o pagamento de uma dízima, né, da décima parte né, como pagamento. Então, é, se é algo diferente de um décimo, é qualquer outra coisa, menos dízimo. Né. É, outros textos, é, o texto de Malaquia, se a gente voltar a alguns versos, ele vai usar um, um termo que não agrada muito aos ouvidos, né, é, e, há, e há certa manipulação do texto, a gente sabe disso, é, mas Deus questiona é, o povo, né? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. É. Palavra pesada, né? Que ninguém gosta de ouvir, né? Ainda mais dentro da nossa cultura, né? De roubar, de ladrão, é palavra muito pesada, mas é uma palavra para chamar a atenção é, da importância do dízimo, né? Imagine uma igreja sem dizimistas, né? Imagina você que pertence a uma denominação, né? E se não houver desimista nenhuma dentro dessa igreja, como é que vai manter essa igreja? Alguma coisa vai acontecer, né? Por quê? Porque a gente percebe que é para manutenção da casa do Senhor. Manutenção daqueles que trabalham na casa do Senhor. Então, é, a gente volta a dizer que vai muito além do dinheiro, mas passa pelo dinheiro, né? A gente precisa entender isso, que precisa dessa, desses valores dentro da casa do Senhor para que a obra aconteça a energia que é usada os instrumentos que são usados os elementos que são fornecidos até mesmo é nas cerimônias na ceia do Senhor a, a limpeza né do, do ambiente a construção de igrejas ela tudo é. surge é, de, desse ato voluntário né da pessoa de ser um dizimista de levar então, a, a, a oferta à casa do Senhor até que ponto prefeito Edvaldo é, é, é uns questionamentos que a gente ouve do tipo mas o dízimo não era lá ah, do tempo da lei, para a manutenção do templo, né? para que os levitas pudessem se manter, já que eles cuidavam do templo? Até que ponto esse tipo de questionamento é válido? Né? É, se hoje não tem mais templo, é, esse questionamento, é, pessoas que fazem esse, esse tipo de pergunta, é, estão, é, estão procurando o que com isso, com esse tipo de pergunta? É interessante, eu vou, vou citar aqui Lucas 16, 10, que diz assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. O que está relacionado isso com a, a pergunta que você está fazendo? A grande questão é que quem questiona voto, oferta, dízimo, é quem não é ofertante quem não faz voto e quem não dizima. Pode observar, a pessoa que tem a fé no coração de, de votar, dizimar na casa do Senhor, ela não questiona essas coisas, porque ela é fiel naquilo que o Senhor está dando para ela. Porque quem questiona se é ou não, é quem não está querendo fazer e está querendo fermentar quem faz. Agora, existe pessoas que fazem mau uso das doações? Existe, mas aí é você, com a inteligência que o Senhor te deu, com a sabedoria que o Senhor te deu, com a visão que você pode fazer da denominação da pessoa que você está entregando, é que você vai precisar fazer esse questionamento, porque hoje ainda há o templo. É, isso aconteceu lá nos patriarcas, né? com Abraão devolvendo, né? dando, dizimando, muito antes da lei, da instituição da lei, do dízimo propriamente dito. Então a gente vê que isso são princípios que permeiam até hoje. Pois é. Dizer que o dízimo é algo da lei é uma contradição, né? Visto que antes da lei já, já, já tinha vi. gente diz, dizimando, Desimando. dando a décima parte para Deus. Né? Você vê, é, quando, quando Abraão dá a décima parte para né? ele entende que está tá dando aquele dízimo para Deus, não para é. Ali E nem é um levita. Não. Né? Rei de é, Salém. Aí você vê o filho dele fazendo a mesma coisa com o irmão, né? ele prometeu ao Senhor, eu vou, se o Senhor me abençoar, se acontecer assim, assim, né? a gente falou isso no primeiro programa sobre votos, é, eu vou, eu vou, o Senhor vai ser o meu Deus, né? e eu vou dar o dízimo de tudo. <risos> é, e a, a primeira vez que a gente vê ele fazendo isso é no encontro com o irmão, né, ele dá o dízimo para o irmão. O irmão não é sacerdote. Ele não, não cuida do templo. Ele não é levita. Né? Não nesse, nesse sentido. Né? É, então, mas ele está dando o dízimo. E ele sabe que é para o Senhor que ele está dando. Ele pouco está interessado em saber o que, que o irmão vai fazer com aquilo. Né? Ele está interessado em honrar um voto que ele fez ao Senhor. Olha como que está tudo os três programas agora começam a se conectar, né? É interessante quando a gente começa a pensar, é, o texto áudio da Bíblia Sagrada, João 3,16, diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A única passagem que a gente vê Deus requerendo um filho é a questão do próprio Abraão, né? mas ali tem toda uma simbologia, um, um tipo do, do próprio Cristo, né? No, o Isaac ali é o próprio, a pessoa de Cristo, né? Como sacrifício, né? É, a, Deus proveu o Cordeiro, né? E o que a gente percebe é que a maior doação quem fez sempre parte de Deus, dando Jesus para nós, né? Então Deus, ele deu o melhor dele. Então o que Deus requer de nós hoje é só uma fatia do bolo, como nós bem colocamos, Aí você pode perguntar assim, mas quando eu preciso começar a dizimar? Agora, né? Ah, eu fiquei sem dizimar um ano, dois anos, três meses, esse ano eu ainda não comecei a dizimar na casa do Senhor, será que o Senhor vai receber a minha oferta, o meu dízimo? Partir... É claro, é a partir de agora. O que passou, passou. Aí você precisa, então, entender o valor espiritual do dízimo, que nós estamos dizendo sempre que você não pode ver o dízimo só como dinheiro, você tem que ver com algo espiritual. Se você perceber, assim como Deus deu o seu filho, você devolve o seu dízimo, você voluntariamente devolve o seu dízimo como ato de honra, de gratidão ao Senhor, aí você vai perceber que as coisas vão acontecer, assim como o voto e assim como a oferta. É algo mágico, é algo que eu não vou ter problema, é algo que quando eu, se eu der o dízimo, né, como alguns dizem, né? o migrador, o cortador, o uhum. devorador, não vai, não vai entrar na minha... Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você está honrando ao Senhor, você está sendo grato ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Mas tem bênção a divinda do dízimo? Tem bênção a divinda do voto, a da oferta, e a divinda também do, do dízimo. É claro que tem bênçãos que vai permear a sua vida. Agora, eu também dizer que essa bênção vai ser material, que você vai dar... O dízimo e as portas vão se escancarar para você, materialmente falando? Talvez não, mas espiritualmente falando, o Senhor sempre vai prover a sua necessidade. Isso eu te garanto. Porque é o que a Bíblia está dizendo. Que há bênção quando você vota, quando você oferta e quando você dizima. É. É, o texto de Lucas né, 16, 10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. né? É, então, é, o, o dízimo é uma questão de fidelidade ao Senhor. Né? Se, se você é, recebe um salário e dá o dízimo desse um salário, você vai ser fiel até quando você estiver recebendo dez salários. Né? Aí que surge um grande <risos> problema. Né? A gente que observa, é, as pessoas mais fiéis na Igreja, de forma geral, não são aquelas pessoas que ganham muito. <risos> É interessante isso, quando você analisa nesse aspecto, são as pessoas que ganham pouco. Por quê? Porque parece um, um paradoxo, é, eu queria, né, todo mundo gostaria é, de poder é, dizimar mil reais. Por quê? Porque se eu dizimo mil reais, isso quer dizer que eu estou ganhando dez mil reais. Mas é interessante que as pessoas mais fiéis, de forma geral, é, isso analisando... A, a congregação que eu pertenço, a ADEC, são as pessoas que ganham menos. Por quê? Porque elas entendem, são gratas a Deus, na fidelidade, no pouco. E o Senhor tem colocado essas pessoas no muito. Por exemplo, a nossa igreja, né, 110 anos agora, graças a Deus, comemoramos este mês. Mas ela era conhecida como uma igreja de pobres, de pessoas indoutas, de pessoas sem cultura, e era conhecido como as lavadeiras, né, hum. e das Assembleias de Deus. Mas os filhos dessas lavadeiras hoje são formados, são pessoas que se destacam na sociedade através de Deus honrando, elas honrando ao Senhor com os dízimos, com as ofertas, com os votos que elas faziam. E hoje os filhos estão estudados, né, tem bacharel, tem pessoas de destaque na sociedade, e hoje já, já, já se torna né, meio que chique, né, ser cristão evangélico hoje, hum. e a gente percebe que hoje as pessoas que são mais infiéis são as que têm muito, e as que têm pouco são mais fiéis. Por quê? Porque alguns querem administrar o seu dízimo, é uma outra questão também que a gente observa. A pessoa querer administrar o dízimo, vai falar, ah, não entrega dízimo à igreja não, compra tudo em cesta básica e distribui para os pobres. Isso não é bíblico, né? Hum. O dízimo não é para isso, isso aí é uma questão de, de oferta, né? Oferta. Talvez para atender os pobres seria com a oferta. É, o texto que a gente leu, né? Trazei todos os dízimos a casa. à casa de Deus. É, então, é, a casa de Deus hoje é a nossa congregação, né? No meu caso, o templo central da ADEC, no seu caso, o, o templo lá no Santa Cruz. Né? E assim, no momento que o presbítero Edivaldo está lá, né? É, lá tem um, um, uma necessidade de um uso da energia, da Semig, da, da é, tem a necessidade de um uso da água da Copasa. Alguém paga essa conta. O Edivaldo usufrui dessa, dessa energia, dessa água, né? os outros irmãos que estão lá, né? Há, um, há que se ligar um, uma aparelhagem eletrônica lá para que o som chegue para todos né? alguém assiste ao culto sentado né? em bancos é, que foram é, houve um gasto ali né? então é, o que que, como que faz para manter isso tudo, não precisa de dinheiro né? então a casa de Deus hoje são, é, são essas congregações que precisam que tem essas despesas é, ah, mas acontece que é, uma congregação de 50 pessoas, é, dá para manter isso e vai sobrar? É, seria lógica se todos fossem dizimistas, né? Seria lógica e quando sobra, faz o quê? né? A gente pode testemunhar que é que isso esse dinheiro é investido, mas é investido pela igreja, né? Não é uma administração pessoal. Eu não posso, então. É, você é está dizer que eu não posso social, querer administrar o meu dízimo. Pois é. Seja ele cem reais, seja ele mil reais, seja ele dez mil reais, eu não posso administrar o meu dízimo. Ele é para a igreja. Ele é para a igreja. É, é isso que a gente sempre <risos> diz, né? Você precisa fazer parte de uma igreja séria, de uma denominação séria, onde você tem liberdade de conhecer as finanças da igreja. Eu costumo dizer que se você vou consultar no Google, né, no Google é, você vai perceber algumas pessoas aí que se tornaram milionárias através da fé, se tornaram bilionárias através da fé, usufruindo de bens que era para acontecer o que nós estamos falando aqui, que era para haver essa partilha, essa construção. E a gente pode falar com muita propriedade da ADEC, porque é uma igreja que tem as suas finanças abertas para os seus membros. Sim. Nós sabemos como funcionam as finanças. Então, o que você precisa é entender que você não pode administrar o seu dízimo, você precisa levar a casa do Senhor, e essa casa precisa ser uma casa séria do Senhor mesmo, não pode ser de fulano hum. de tal ou de ciclano, tem que ser do Senhor. E essa administração precisa ser uma administração mais transparente possível. Sim. É, a questão de, de o que estão fazendo com o meu dízimo, talvez eu não devesse fazer essa pergunta. Né? Na verdade, é, não. Porque o meu dízimo é para Deus. Né? Eu tenho que ter essa consciência. Quem administra isso aí, é lógico que a sua responsabilidade, esses que você acabou de citar, a gente não vai falar o nome por questão ética, mas são conhecidos de todos. Né? São televangelistas aí famosos, né? conhecidos mundo afora, é, e que têm muito dinheiro. E nem sempre esse dinheiro vem da igreja, né? nem sempre esse dinheiro vem é, é, de trabalho honesto. Né? E, é, às vezes é uma situação de um dinheiro que foi arrancado de forma forçosa. Né? Apelos emocionais, apelos é, a pessoas que às vezes em indultas. Né? É, eu, eu já presenciei situações assim, né? uma pessoa, um pai de família, é, é, é triste de dizer, mas é, parece até hilário. É, seria cômico se não fosse trágico. Um pai de família, no dia que recebeu o seu pagamento, passou numa reunião dessas, numa congregação dessas, é, e saiu de lá sem o seu salário. E perguntado pela esposa, não soube dizer como. Oh, mas o que, que aconteceu aí? Né? Como que alguém vai para um culto e sai de lá sem o dinheiro na carteira e não sabe como isso aconteceu. Né? Foi assaltado dentro da igreja? Como assim? Né? Às vezes o termo é esse mesmo, né? assaltado. É, Deus nos livre dessas coisas e aqui perto de nós, graças a Deus, a gente não vê isso acontecendo. Né? É, no dia que isso acontecer, nós seremos os primeiros a denunciar, né? porque isso é, não, não cabe no reino de Deus coisas desse tipo. Né? Isso é absurdo de se pensar, de se imaginar coisas assim, né? Então, é, a gente está falando de dízimo de forma muito séria, é, e a gente entende que é, o dízimo é do Senhor. Se alguém está fazendo mau uso disso, vai prestar contas com o Senhor. Quem deu o dízimo, aquela viúva que tirou né, do pouco que tinha e entregou, confiando que está entregando para o Senhor, se isso for mal administrado, Alguém vai prestar contas e eu não queria estar na pele desse alguém. Né? Então esse é o ponto. É, esses questionamentos que são feitos são válidos. Né? A gente não está aqui é, menosprezando esse, esse pensamento crítico. Isso é, é válido. Né? Mas vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Escritura diz. Né? É isso que nós estamos comentando aqui. E nós esperamos que estejamos sendo claros né, no, no nosso comentário. Eu acho que você está entendendo... Né, a gente precisa fazer uma pausa para o intervalo, não sai daí que a gente volta já já, vamos continuar o assunto, não se assuste com a gente, né, a gente vai voltar nesse assunto no próximo bloco.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 Estamos com a DEC TV, você está assistindo Conexão Teológica. Estamos na segunda parte né, da nossa discussão, do nosso bate-papo aqui sobre ofertas e dízimos. Né? Nós falamos sobre votos, depois um outro programa sobre ofertas. E esse programa nós estamos nos atendo ao assunto dos dízimos. É, eu quero ler uma passagem para embasar essa, esse segundo bloco aqui. Né? Colossenses capítulo 3, do verso 5... Em diante, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia desejo maligno e avareza que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É, tem uma série de, de, o que Paulo chama em outros lugares de obras da carne, né? é, uma, um pouco aí das obras da carne, e ele finaliza falando da avareza e ele compara a avareza a uma outra uma, um outro vício né a avareza é comparada com a idolatria e ele diz que é, essas coisas vêm da ira de por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência é, será que é, além de, de roubar a Deus quando eu me recuso a cumprir os meus votos, a fazer as ofertas que eu preciso fazer, a dar o de devolver o dízimo do Senhor. Será que quando eu desobedeço nesse nível, né, eu atraio a ira de Deus por causa de, dessa idolatria, por causa dessa avareza? Será que é a avareza que está por trás disso? Você, quando deixa de devolver o dízimo, isso acontece? E na minha caminhada espiritual, né? É, às vezes, se a gente descuida, a gente deixa de devolver o dízimo, né? E eu sou bastante sincero e as pessoas que me acompanham, né? Pode, pode dizer assim, mas você, esses anos todos que você está na igreja, todo mês você devolveu o dízimo, eu vou dizer para você que eu já falhei. E isso é um sentimento muito ruim que vem na gente, quando você deixa de devolver o dízimo à casa do Senhor, né? Por um motivo ou outro, você se descuida e deixa de devolver o dízimo à casa do Senhor, porque o dízimo é uma ordenança da Palavra do Senhor, é um princípio da Palavra do Senhor, é uma doutrina bíblica, o dízimo é uma doutrina bíblica que precisa ser aplicada na sua vida, na minha vida. E pode acontecer de que você seja infiel nesse sentido, ou por um tempo você está sendo infiel nesse sentido, você está servindo a Deus, você está adorando a Deus, você está participando na igreja, quem sabe você até faz votos, você oferta na casa do Senhor, mas na questão do dízimo, você não está devolvendo ao Senhor. E o que eu posso dizer para você, então? Comece agora a devolver o dízimo à casa do Senhor. Como você já aprendeu, né? no primeiro bloco, nós falamos que é do líquido, não é do bruto. Então, o Senhor já te deu e você precisa só devolver é a décima parte do bolo. E eu acho muito interessante quando, em 1 Crônicas 29, 9, o cronista vai dizer assim... E o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com o um coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Meu irmão, quando você se dispor, por fé, voluntariamente, a devolver o dízimo, eu tenho certeza... O sentimento que vai estar no seu coração é um sentimento de gratidão, um sentimento de honrar ao Senhor. E é claro que, como nós estamos falando aqui, o dízimo em si, só o dízimo, vai ser só o dízimo. Mas quando ele vem atrelado à obediência, a uma vida de santidade, a uma vida de devoção ao Senhor, isso vai potencializar toda a sua intimidade com Deus. Então você precisa ser fiel em tudo. Né? eu quero ser fiel ao Senhor, em que? em tudo né? e o dízimo faz parte desse tudo é, a gente já falou aqui né, no outro, num outro programa né, sobre oferta que é, o mínimo que eu posso oferecer a Deus é dinheiro né? é, eu posso oferecer minha força né? eu posso oferecer é, a, a glória que porventura eu tenha conquistado de alguma forma eu posso oferecer a honra que é devida ao seu nome então é, tem muitas formas de ofertar ao Senhor né? e a gente já falou repetidas vezes que o dinheiro é a forma mais rasa de fazer rasa. Né? É, então o dízimo, quem sabe nós estamos falando para pessoas que não, não tem salário nenhum quem sabe é, nos tempos que a gente vive o negócio está estreito é é? Né? talvez não, não tenha condição de dizimar Dinheiro, porque você não tem dinheiro. Né? Você vai dar o dízimo de quê? É, você tem outras formas de ofertar. Né? Eu posso doar a décima parte do meu tempo? Né? A décima parte da minha força? É mais difícil, né? É Já pensou complicado você, ainda. você doar? né? O tempo é... Força muito de trabalho? Força de trabalho. É. Então, é, a oferta é um assunto muito amplo. E nós estamos falando de dízimo... E nós já dissemos que é a décima parte, né, a, a, a fatia 1 um de um bolo de 10 fatias. É, quando quando eu digo que é, 10% é de Deus, eu estou dizendo que o restante é meu? É aquilo que nós falamos, né? Tudo é do Senhor. Porque foi Ele que deu tudo. Mas, em forma de honrar e em forma de gratidão, eu devolvo a décima parte, né? Isso é uma forma de honrar E dizer assim, Senhor, eu quero dar a honra que ao Senhor é devida Por exemplo, quando você lê lá em Marcos 12:17, Jesus dizendo E Jesus respondeu, disse-lhes Dai, pois, a César o que é de César E a Deus o que é de Deus E o texto vai dizer E maravilharam-se dele Eu gosto muito de Marcos hum. e gosto dessa expressão E maravilharam-se dele Alguém questionou você paga o tributo de César, você dá... Porque uma era a moeda do templo, a gente precisa entender isso. E outra era a moeda corrente de compra e venda no Império Romano. Por isso tinha o um rosto de César lá, né? Por isso tinha o um rosto de César. Vai muito além. Por exemplo, você tem que cumprir com seus trabalhos fiscais, com o leão, Lógico. né? Lógico. É uma obrigação. A bocada do leão é... É uma obrigação, Total. não é? Então, dai a César, dai ao sistema, à república, né, o que é da república. E dai a Deus o que é de Deus. Então, quando você tem esse relacionamento entre sociedade, entre a, a, a sua vida cristã, o seu ambiente cristão, você também vai perceber que há necessidades espirituais e necessidades materiais. E o dízimo, ele entra exatamente nisso, né, nesta questão, você compra e paga, você tem que comprar e pagar, você vende, você recebe, você faz transações hoje é, financeiras, e quando entra no âmbito espiritual, essa transação que você faz do material para o espiritual, aí que entra o dízimo, hum. aí que entra a questão espiritual. Por exemplo. Muito um, bacana essa analogia. O um microfone, o microfone que você usa na igreja, ele é um microfone físico que você usa para comunicar. Mas ele é um microfone consagrado. Ele foi consagrado pra, especificamente para ser usado na casa do Senhor. Ele não vai ser usado em outro ambiente. O ambiente dele é um ambiente consagrado. Quando você percebe que você dizima e esse instrumento que é físico, ele é comprado, ele se torna algo espiritual. O violão é algo espiritual na casa do Senhor, porque é algo para glorificar a Deus. Então se o seu dinheiro ele vai se materializar em algo espiritual. Aí quando a gente tem essa compreensão, aí Muito a gente bacana. fecha a questão. Muito bacana. É, e, e a questão de, de... Eu fiz a provocação justamente pensando nisso aí. Né? Se 10% só que é de Deus, quer dizer que a maioria é minha, a maior parte é minha. Né? É, é lógico que foi uma provocação. É, é, a gente já falou que desde o primeiro programa né que é, ao criador pertence tudo que ele criou né é, o que nós usufruímos são presentes dele para nós né é, se, se lembrou no começo do programa aqui do, do ar que a gente respira né é, então é, nós somos é, abundantemente presenteados por Deus né ele nos presenteia com muita liberalidade, com muita abundância. Então é, é óbvio que quando eu estou devolvendo a décima parte, não é que o restante é meu, eu estou devolvendo a décima parte de tudo que ele me deu. <risos> né? Então tudo continua sendo dele, eu continuo sendo um administrador das coisas que ele dá. Né? É, e, e será que... Aquele texto que a gente leu de base, né? Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. É, e ele vai fechar falando de avareza, e vai falar de alguns vícios e vai terminar Obra falando de avareza. É, e será que fazer morrer a nossa natureza, será que o ato de, de ofertar, o ato de dar o dízimo, né? e quem sabe até falando de votos né, de uma forma mais ampla, é, eu ser um dizimista, será que esse ato de dar o dízimo não é um exercício nesse sentido de que o apóstolo fala de fazer morrer a nossa natureza nossa natureza carnal, né? a natureza terrena? No tocante ao sistema que nós vivemos, e eu volto a falar que o nosso sistema é capitalista, né? eu acho que é a maior atitude de fé, se a gente podemos denominar assim, você que está me ouvindo, atitude de fé, ou seja... É quando você tira a parte material, transforma em, espiritual. transforma em espiritual. Eu acho que a maior Faz atitude o de fé, é a maior atitude de fé quando você tira algo ali. Por exemplo, e, e para cada um pesa de uma forma. Por exemplo, para aquele que ganha 10 mil reais, tirar mil reais para dizimar, não é diferente daquele que ganha mil reais e tira cem reais para dizimar. Por quê? Porque o que ganha 10 mil reais ele tem uma condição de vida de 10 mil reais. E o que ganha mil reais tem uma condição de vida de mil reais. Mil reais. Né? Um mil reais. Então o que, que acontece? Acontece que vai ser uma atitude de fé de todos os dois. E como nós já percorremos e ensinamos, eu tenho que trazer a casa do Senhor. Tanto o que ganha 10 mil como o que ganha um mil real. Então a gente percebe que é exatamente isso que o Senhor requer de nós, uma atitude de fé, demonstrada em algo material que vai se tornar espiritual. Eu conheço pessoas de tanta fé, tanta fé, que é, eu estou pensando numa pessoa específica, não vou falar para não constranger, porque eu sei que é, não, não gosta desse tipo de divulgação. Mas eu conheço uma pessoa que fez um voto, é, um voto bem específico, de que daria é, 15% se ela tivesse algo de Deus que, que ela propôs no seu voto. E Deus cumpriu a parte dele e ela tem, há mais de 10 anos, cumprido a parte dela. Né? Então, você pensa, pensa numa fé inabalável. Né? Né? Tem gente que tem dificuldade de dar 10%. A pessoa dá 15%. Ela não está dando o dízimo. Né? Ela dá o dízimo e acrescenta uma parte a isso, né? como o como voto que ela fez. Né? A gente falou aqui que é, o dízimo é décima parte né? Eu não estou falando aqui que a gente deve fazer isso, dizimar 15% Tem o, o dono da Colgate, né? tem a história dele, está tá na rede social né? Que chegou a ponto de dar 90%, 90%. e ficar com 10% né? Olha só. Então tem histórias, e a gente não está dizendo para ninguém fazer isso Porque é a décima parte né? A gente está dizendo de, de atitudes de fé De pessoas movidas pela fé Que nos dão exemplo, né? não quer dizer que você tem que fazer mas quer dizer que tem pessoas que serve de encorajamento se... encorajamento nós, né? a palavra certa seria essa encorajamento para que nós sejamos fiéis nos dízimos. sim e é muito interessante é, e eu creio que é, é essa nossa natureza né ela é levada a isso mesmo prostituição impureza é, lascívia é, desejos malignos avareza que é idolatria né é, eu Estou no gatilho aqui, Mateus 6,24, né? ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Né? O nosso mestre, ele não, não foi só Paulo que comparou né, a avareza à idolatria. Nosso mestre fez isso primeiro. Né? Mateus 6,24. ele diz que a gente... É, tem que fazer essa escolha, e talvez seja uma escolha diária, né? Ou servir a Deus, ou servir às riquezas. <risos> né? é, no momento que a, a, o dinheiro se torna um Deus para mim, né? É, eu vou eu vou estar passivo ao que o apóstolo fala lá em Colossenses, a ira de Deus. E é tão interessante que tem uma passagem de alguém que recebeu a oportunidade, quem sabe de ser o 13 terceiro apóstolo, né? Aquele... Mestre da lei, aquele jovem rico, né? Que Jesus vai mencionar que chega perto dele, né? O chamando de bom, o chamando de mestre, né? E falando tantas palavras para Jesus e Jesus fala para ele o que, é que eu tenho que fazer para alcançar a salvação? Aí ele vai citar que seguir a lei, que cumprir a lei. Aí no final da, da, daquela história Jesus vai dizer assim, olha, tudo bem, só te basta, só te falta uma coisa, vai vende o que tens e distribui aos pobres, com base lá em Deuteronômio, porque ele conhecia a lei, né? ele poderia fazer isso. Ele, Zaqueu propôs isso no coração, né? que ia vender, dar metade do bem dele para, para os pobres. Um, um sentimento de conversão, de desapego às riquezas. Se ele era conhecido como alguém que surrupiava, ou com, com alguém que é, ficou rico através dos impostos, é alguém que agora está liberal. Mas para esse jovem rico, esse doutor da lei... A gente vai perceber que ele cai o semblante, que ele fica triste, porque ele estava preso nas riquezas. Já pensou você deixar de receber um convite de Jesus para caminhar com Jesus porque tá preso nas riquezas? E é exatamente isso que acontece hoje. Tem pessoas que o que ela tem tanta coisa, que a única coisa que ela tem é dinheiro, né? É. Isso é um e sentimento muito fútil. Jesus mostrou ali que com essa passagem aí do jovem rico que é às vezes o dinheiro se torna nosso Deus mesmo, né? É, aquele, ele, ele disse que cumpria, né? Isso aí, é honrar pai e mãe, servir só a Deus, né? Honrar, é, não, não matar, não roubar, isso aí eu faço desde menino, né? Desde que eu me entendo por gente. Mas será, né? É, será que ele não escorregou no primeiro mandamento? É, Amado, parece é que, é, coisas, parece né? que é o que Jesus está denunciando aí. Ah é, você cumpre tudo isso aqui desde pequeno? Vamos, vamos começar pelo primeiro, começar pelo começo. Né? Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. É, esse é o primeiro mandamento. É, aí ele, Jesus propõe, né? vamos, vamos propor um exercício para provar esse primeiro mandamento. Você, você serve apenas a Deus? Né? vende tudo que você tem dá aos pobres e vem me seguir né? aí o primeiro mandamento ele não foi aprovado então quem garante que ele cumpriu os outros, se ele não cumpriu o primeiro né? é, é, Jesus está denunciando a sua idolatria, né? ele servia ao dinheiro né? ele era, é, o dinheiro era o seu Deus é, em Mateus 13 tem uma parábola ali, né? a parábola do semeador é, e tem uma passagem bem interessante no verso 7, que fala dos espinhos, né? uma semente, uma parte do, da semeadura que caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Né? É, a, a riqueza é, é, ela faz esse papel às vezes. É, é muito bom ter riqueza, é muito bom ter dinheiro, desde que o dinheiro não seja tudo no coração de alguém. Né? É, eu comparo a riqueza também com a intelectualidade com conhecimento, né? quando a pessoa também está naquela fé genuína, aquela fé primária, né? primeiro amor que nós chamamos, né? ela tem tanta facilidade de cumprir todos os votos, de fazer todas as ofertas, de dizimar o Senhor, mas a partir do momento que ela vai apanhando um conhecimento mais profundo, isso pode causar uma, uma, uma frieza espiritual nela no sentido de que questionar. Eu gosto muito que as pessoas questionam, mas se tem algo que não pode ser questionado à luz da palavra de Deus, é a questão do dízimo. Você vai ver muitos artigos aí, muitas pessoas argumentando contra o dízimo, mas de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que o dízimo faz parte da adoração, que o dízimo faz parte da intimidade, que o dízimo faz parte desse relacionamento entre o Deus e o homem, entre o homem e Deus. Sim. É, eu vou ler o verso 22 que eu citei, né, Mateus 13, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o, os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Né? É, eu lembro é, de um sermão de padre Antônio Vieira onde ele faz esse questionamento, ele pergunta, por acaso a palavra de Deus não tem mais o poder que tinha? Sim. <risos> né? é, e ele cita essa, essa passagem aqui, é, e às vezes a palavra, ela tem o poder ainda de palavra de Deus. O que acontece é que nós a sufocamos. né E uma das coisas que sufoca a palavra, torna ela infrutífera, é a, o amor às riquezas, o amor ao dinheiro. né é, A sedução, como Cristo pregou, né a sedução das riquezas. Então o dinheiro tem esse poder de seduzir, né? e às vezes ele rouba o nosso coração para si, né? e nós nos tornamos escravos dele. Que Deus nos livre, né? é, nosso programa está encerrando, eu quero mais uma vez agradecer o prestígio da sua audiência, continue nos prestigiando, é, espalha, se você está assistindo no YouTube, espalha esse link aí para alguém que você entende que precisa ouvir, né, que precisa participar desse debate. Tem uma pergunta, envia aí nos comentários para a gente. Estaremos com mais assuntos aí. Se tem uma sugestão de assunto, manda para a gente. Né? Tem uma pergunta, grava aí, manda para a gente, que a gente vai ter o maior prazer em participar. Né? Edivaldo, se quiser se despedir. Eu fico grato de poder participar dessa série de estudos, né, e que seja produtivo para você, que você compreenda mais e leia a Bíblia Sagrada. É isso aí, a gente se vê no próximo programa.